Diante da suspensão da partida ocorrida contra a equipe do Santa Helena no último final de semana, a equipe do Grêmio Maringá ela foi denunciada pela Procuradoria Desportiva aqui do TJD do Paraná diante do cometimento é, de três infrações disciplinares. No artigo 205 do CBJD, que é da causa à suspensão da partida, e quando tem a suspensão causada pela torcida, também caracteriza a causa pela equipe mandante. Pelo artigo 211 do CBJD, que é deixar de manter a estrutura que garanta a segurança do evento. E diante do artigo 200 do CBJD, que é desordem é, do, na praça desportiva. Nas né? provas de é, a equipe foi condenada é, nos artigos 205 e nos artigos... 213, sendo absolvido no artigo 211. No artigo 205, a equipe é, foi condenada a uma, ao pagamento de uma multa no valor de R$ 2.000 e mais o, a derrota é, na partida pelo placar de 3 a 0 e a consequente eliminação do campeonato. No artigo 213, foi condenado ao pagamento de multa é, no valor de R$ 2.000 e perda de mando de cinco partidas é, no, no campeonato ou no, nos próximos campeonatos, tá bom? É, esse é o resumo, então, resumindo, foi, foi condenado ao pagamento de multa de R$4.000,00, é, a derrota na partida pelo placar de 3 a 0 e a eliminação do campeonato, e a perda de mando de cinco partidas no campeonato. Porém, esse resultado ele não é definitivo, ainda cabe recurso, ao Pleno do Tribunal de Justiça Desportiva do TJD Paraná e, se for o caso, ao STJD é, da Confederação Brasileira de Futsal. Música